Quem já não sonhou em abrir seu próprio negócio? Todo mundo um dia já sonhou. Mas entre sonhar e realizar tem duas grandes muralhas, como aquelas de Jericó. É isso mesmo, história da Bíblia, escrita em Josué 6. As muralhas de Jericó elas foram construídas para defesa e proteção contra inundações, contra os inimigos, há aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Como as águas do Rio Jordão atraíam animais, era um bom lugar para se habitar. E é por isso que havia necessidade de buscar segurança. As paredes da primeira muralha mediam cerca de 10 metros de altura por 4 metros de largura. A da segunda, 10 metros de altura por 2 de largura. Para deixar de ser empregado, para ser patrão, é preciso dar muitas, muitas voltas para derrubar essas muralhas. O primeiro problema que aparece. É a falta de dinheiro, isso mesmo, falta de dinheiro. Essa muralha ela é gigantesca e faz sucumbir mais de 80% dos sonhadores. Por não verem uma solução, eles não conseguem derrubar essa muralha, param de dar voltas e retornam à situação mais cômoda ser empregado com carteira assinada e receber o seu salário todos os meses. Mas existem aqueles que conseguem transpor esse problema de falta de dinheiro, derrubando assim essa muralha, após várias tentativas, ou melhor, sete voltas, como fizeram os israelitas. Mas a batalha ela não terminou. Encontraram um segundo problema, outra muralha. E é isso que acontece com o empreendedor. Essa muralha é o medo de não dar certo, medo de não ser um administrador, medo de não saber vender, a necessidade, por exemplo, de companhia, de alguém que venha junto, talvez um sócio, um amigo ou um familiar. Nesse momento, mais da metade daqueles que derrubaram a muralha da falta de dinheiro agora desistem. Não se sentem confiantes, capacitados. A insegurança é uma gigante muralha de 10 metros e não tem como vencê-la. E assim o sonho vai por água abaixo. Mas para os determinados, esses que não desistem nunca, eles vão em busca do que? Informação. Informação que você encontra no Sebrae ou na associação comercial de sua cidade. Lá tem treinamentos, livros, apostilas, especialistas, material para que você possa superar o medo e seguir em frente. Ajuda sempre tem, mas para quem procura. Agora com bons conselheiros, adeus muralha, adeus desculpas, adeus problemas. Já pensou em começar a vender pela internet? Vender sem ter nenhum produto? Vender sem ter espaço físico, loja, barracão? Vender sem ter nenhum estoque? O nome disso é dropshipping. Dropshipping é um modelo de negócio fantástico. Basta você criar o seu e-commerce. E-commerce é um comércio virtual ou a sua loja virtual. Uma loja virtual para encontrar os seus produtos e assim você pode realizar as suas vendas venda dos produtos que você não tem, que você não comprou, não fabrica, mas você vende. Isso acontece porque uma outra empresa, fornecedora dos produtos que você vende, fica responsável pelo estoque, armazenamento e entrega dos produtos. Entendeu? Dropshipping ou estoque na fonte é um método de organização logística no qual o estoque e envio dos produtos ele fica sobre responsabilidade do fornecedor e não do revendedor. Esse é um dos melhores negócios para se abrir com pouco dinheiro. Se essa era uma muralha que estava impedindo você de empreender, essa já caiu. Principais vantagens de se trabalhar nesse modelo dropshipping. Primeiro, o investimento inicial ele é muito baixo para quem está começando a vender pela internet. Segundo, você só precisa anunciar, não precisa entender de logística, nem de remessa, embalagem, nada disso. você não compra, não adquire produtos, não precisa ter estoque, porque não precisa, só existe a necessidade de você ter um celular ou um notebook para fazer os contatos. Quarto, você não precisa se preocupar com processos, processo de envio, pós-venda, troca e devoluções, isso é por conta do fornecedor. Agora que você conheceu tudo isso. A segunda muralha, ela já caiu, bum, não tem mais desculpas. Se você se interessou por esse tipo de negócio, agora é a sua hora, comece uma pesquisa agora na internet, pesquise loja virtual, dropshipping, leia tudo sobre isso. E não se esqueça que existem outras alternativas, tem muito negócio lucrativo que já está acontecendo, alimentação saudável, doces gourmet, hamburgueria, mercado pet assistência de informática, entre outros. Eu estou todos os dias, ou na rádio, ou aqui, nos meus vídeos, incentivando, explicando sobre finanças pessoais, para que você faça o que precisa ser feito. Para finalizar, já que falei sobre as muralhas de Jericó, no contexto cristão, a queda das muralhas, após sete dias, é uma referência e incentiva a persistência e união do povo cristão. Tenha certeza que o senhor ouve e responde o clamor dos seus. Eu sou o Temer Farinhas. Compartilhe esse vídeo e me siga nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.